Olá, boa tarde a todos. Desde já queria agradecer-vos a todos por terem vindo. Esta é a 16ª edição do Comunicar Design, que vai começar hoje com a primeira conferência de Fátima Orri. um o ilustrador e vamos agora conhecer um pouco mais do seu trabalho. Um, obrigada por convidar-me. Obrigada, João. E pronto, eu vou tentar falar de tenho diferentes mostras de desenhos aleatórias não tentei não escolher não fazer uma seleção muito muito extensa para não saturar muito a nível visual e pronto vamos ver como é que, é que gostem antes de nada eu queria queria mostrar um isso é um vídeo pequeno com o qual eu ando fascinada ultimamente com esta coisa das prensas hidráulicas, porque acho que é extremamente poético. Essa forma a mim me cria, ou seja, para mim, acho que é muito, muito estimulante e, e muito inspirador. Depois vou falar um bocado sobre a deformação da matéria, que, que são... Uma das coisas que, ultimamente nos meus últimos desenhos, está -me a me interessar mais. Não? Pronto. Eu sou Fátima Moreno e eh, o meu trabalho é desenhar. Eh, faço ilustração e também faço algum trabalho... Bom, bueno, faço ilustração como, como trabalho comercial, mas faço muito trabalho de, de desenho, a nível pessoal, artístico e para exposições e outro tipo de coisas. E sobretudo por prazer, porque acho que é muito importante desenhar por prazer, sem, muita, sem ter objetivamente muito um objetivo final para o desenho. Não? Quero dizer também que eu comecei esta prática não há muitos anos, comecei mais ou menos no, no 2012, no 2013, porque eu, eu tive formação em uma escola de artes aplicadas, uma escola de artes artísticas e fiz a, a, a especialidade de gravura, artes gráficas, gravura, serigrafia, litografia, etc. Depois disso estive a trabalhar dando aulas, a fazer produção, só que num ataque de pragmatismo decidi que queria ter um salário mais estável, e comecei a trabalhar como designer gráfica também. E aí estive bastantes anos. Estive primeiro no estúdio, depois estive em várias agências, até que chegou uma altura em que, em que não fazia sentido para mim estar muitas horas num computador, quando realmente o que eu acho que melhor sabia fazer é desenhar e ter uma estrutura mais livre, de, do, do trabalho e do tempo também, não é? Então, por isso, eh, decidi deixar esse entorno e começar a desenhar. E foi relativamente não há muitos anos, foi isso, não, 2013 ou assim. E pronto, esta sou eu de criança. Quero queria falar um bocadinho sobre sobre minha infância, porque acho que tem tem alguma relação com a com, com minha expressão atual, não é? Eu cresci no campo, numa quinta, isolada, de muito longe, tipo, não, não tínhamos televisão, eu só estava com crianças na escola e, pronto, eu passava muito tempo sozinha e, por exemplo, tinha que inventar qualquer coisa, seja, era, era, era um, uma época onde brincava muito com, comigo própria, não é? Então, acho que isso foram os rasgos que, que, que marcaram minha personalidade e também a minha expressão artística atual, não é? é? Há duas coisas nesta situação que acho importantes conectar com a prática, que, por exemplo, foi uma delas era que sinta este feliz, sinta este muito livre e sinta este muito forte, achas que te achas capaz de fazer qualquer coisa, não é? e e sobretudo tinha um sentido lúdico e aventurero muito desenvolvido. nesse nesse nesse aspecto, na actualidade, eh, eu posso relacionar ainda essa porque para mim a infância está como muito presente sempre em mim, sé estou muito conectada com essa, com essa sensação da infância, da y é? e então agora, neste momento, quando cuando estou a desenhar, em esses momentos que consigues, porque está, está conectado en de duas maneiras, não? uma maneira é como, em nos momentos que chegas a que estás a desenhar e chegas a essa liberdade total, que tu te apercebes que podes fazer o que tu quiseres, que tens o controle total sobre, sobre o diseño, porque muitas vezes está, começas a diseñar, ou a trabalhar ou a, dise... ou a fazer design gráfico e tens muitas, muitos preconceitos propios de ti próprio na cabeça que, que te, de algum modo te bloqueiam. Mas há momentos em los que chegas lá e consigues chegar a libertar-te de todos esses preconceitos que tu próprio crias. E essa é a maior felicidade que existe. Ou seja, é como sentes mesmo essa força e sentes mesmo essa, essa, essa liberdade e essa diversão que tiñas quando, quando eras uma criança. Por outra parte, outra coisa que conecta com, com outro rasgo importante foi o grande uso que fiz da minha imaginação, claro. Eu não estou a dizer que pessoas que cresceram no, na cidade não fazem uso da sua imaginação, mas quando está sozinho tens muita, muita, muita fantasia também. E eu criava muitos personagens, de facto, eu tinha um amigo imaginário, o que era. Minha mãe ficava muito preocupada, mas depois, algum jeito deu-me, não é? Então, estas são algumas. Agora vou mostrar algum, alguns desenhos que são, são uma seleção de desenhos mais antigos, alguns mais atuais. Eu não, vou, não quero mostrar os desenhos e a sua, a, sua, como seria, a sua aplicação comercial, para onde eu estou a fazer, porque me interessa mais falar sobre, sobre o desenho em si mais, mais puro. Estes são detalhes sobre um desenho maior. Que aqui, é, pronto, é, para mim, sempre existe, está muito presente a, a sensação de, de, de festa e carnaval e, e, e descontrair. E descontrair não? Desculpem, não sou portuguesa, por isso meu léxico é um pouco limitado. Então, estes desenhos foram bueno, foram feitos para, para um evento qualquer, só que não me interessa conectar lo com ele. E também, para mim, é há muita presença do personagem. Eh, personagem não como figura, mas como personagem de fantasia que, que está a, a criar uma coisa grotesca, um, um carácter. Como, por exemplo, este. esta série de desenhos que eu quase sempre trabalho em Guarela, e esta série de desenhos foram foram para uma, para um para um projeto para uma encomenda com um estudio de design que habitualmente também colaboro muito com, com estudios de design que precisam ilustração para cualquier para qualquer um, campanha ou para qualquer aplicação e esta foi uma das mais praça enteras que existiu porque eles procuraram-me pel, pel, pelo meu próprio trabalho, as coisas que eu fazia, eles me disseram que tinha absoluta liberdade. Eles queriam mesmo um carácter mais desenfadado e, e, e despachado, ou como é a palavra em, em português descarado não é Isto foi para um para uma marca de, de, de design de produto que queriam ter isto no seu site nas suas aplicações aqui está muito presente essa essa inspiração infantil essa, essa fantasia e esses mundos que, que por exemplo, podes criar para te divertir, para o momento em que tu estás a diseñar, eh, quando melhor cogen eh, os trabalhos e quando, quando tu te consigues gir ou consigues mesmo disfrutar e exercer qualquer coisa. Isso para mim é uma premissa muito importante. Isto foi para um festival de cinema para crianças, Festival Play. Foi um póster e uma, um cartaz. Aqui neste ponto gostava de falar de, da maneira que eu trato, eh, a maneira que me enfrento tecnicamente, o, o meu método é sempre muito, muito improvisado. Eu quando começo a desenhar, eh, poucas vezes sei o que eu vou fazer. Eh, comienzo a manchar. Tenho algumas ideias, tens, tens, claro, ideias que, que podem ser símbolos ou que queres fazer tal, mas depois, no, no mesmo processo, quando começo a... a desenhar, não, não sei o que vai vir depois. Eu começo a fazer uma mancha e a própria mancha, sempre trabalho de dentro para fora, não trabalho como, como por silhuetas, a própria mancha, Vai me, vai me marcando o resultado, o desenho é? e então de uma de aí construes eh, a seguinte coisa, não? sempre com um sentimento que tens dentro e se vão construindo eles próprios por acaso y então é uma, é um, um desafio que uma das minhas premissas para, para trabalhar eh, qualquer diseño que eu começar Vai, vai valer como vai ser aceito por mim por mi propia então é um processo de, de procura de mesmo que tu estás, estás, a, começar a, um, um, silueta, estás a começar a fazer uma silhueta estás a começar a fazer uma figura com a ideia que tu tens eh, tens mesmo que, que mesmo que tu não gostes vais encontrar uma via uma via e um caminho para ao final gostar dele isso é como um jogo que eu me ponho. Pronto, este tamanho dá vontade de rir quando vês. É bastante grotesco. Este tamanho está nessa série de lúdico e, e, e diversão e festivo. Também depende para onde vai ser enfocado, não? quem vai ser a pessoa que vai consumir, quem, vai, quem fez a encomenda do trabalho e tal. Isto, claro, isto era para uma festa, então tinha que ser mesmo assim. Aquí gostava de hablar sobre sobre eh, hay, muita, hay una presencia grande en los meus diseños sobre sobre lo el disparate para mí es muy importante el disparate el disparate y el esperpento no sé si existe en portugués eh, esperpento como como existe essa palavra ou esse conceito? Pronto, é muito parecido a disparate, são visões oníricas, violências ridiculizadas, sensualidades, uma crítica, a uma brincadeira, um ridículo, sobre todo um ridículo. Me interessa muito essa sensação, essa sensação de, de, de sentir um certo ridículo no papel. Y el disparate era un, o es era un género literario español del siglo de primeros del siglo XX que se caracterizaba por la presencia de una realidad deformada y grotesca, una degradación de valores consagrados como una situación ridícula. Y realmente, yo creo que mi trabajo todo está muy a volta de esa idea, de trabajar sobre sobre o grotesco, sobre o não sentido. Também muito, é muito importante a influência onírica para mim. Os sonhos são uma grande fonte de inspiração. Todos estes desenhos, como, como já disse, é, são, são feitos super... É, rápidos, porque a técnica que agora uso com a guarela é usar a guarela e, e desenhar sobre a guarela ainda molhada para criar, para chegar a essas formas que são imprevisíveis que é o que mais me interessa, porque acho que aí é onde está a, a expressão que eu estou à procura. Então, a eh, volta dessa ideia de que qualquer desenho serve, eh, por exemplo, este desenho o fiz absolutamente sem pensar o que ia acontecer. Comecei a manchar pela figura, la figura maior, a figura mais monstruosa, e a raiz de aí ia, ia procurando, ia acontecendo o gesto de elementos. Por isso, eu acho que eu trabalho é um trabalho bastante... É vista da e emocional é, é muito é, é muito importante a improvisação porque a improvisação me, me leva é, como o exercício de improvisação é onde encontro a minha própria linguagem É o que me faz encontrar as formas que a mim me interessam, não porque não planejar me faz chegar a essa a essa, a essa de que que para mim é o que pode expressar o que, o que está mais, mais profundamente. Pronto, também desenvolver trabalho pessoal, desenhar por prazer, é como uma fonte uma fonte de recursos, é uma fonte de inspiração, uma fonte de inspiração e e, e, e uma, te cria ter como uma biblioteca e criar uma linguagem própria que isso faz que depois a hora de, de, de, ter, seja, de, de ter trabalhos mais comerciais a gente já procura que tu estás a fazer procura esse, esse, o, teu, a tua, esse o teu estilo essa, a tua identidade não é? e quando isso acontece é perfeito porque é o melhor trabalho onde tu estás mais confortável de sempre, não? podes estar a hacer lo que realmente es tú. En este caso, por ejemplo, tuve algunas colaboraciones con, con una designer de moda en Barcelona, que hicimos unas, unas colecciones de, de, de t-shirts y después de una colección de ropa, donde se plasmaban pues, esos, esos diseños meus. son un poco grotescos más não sei o que acharão ou, ou as pessoas detrás trás dos montes a ver as suas máscaras assim. Este desenho, por exemplo, explica muito bem essa técnica de, de criar uma mancha e, a, a partir dessa mancha, criar, o, criar a personagem, que surge uma personagem. Se em algum momento alguém tem algum comentário, alguma questão para fazer, pode fazer. Não tem que esperar o fim. E foi, foi bastante interessante porque eu nunca... Ver os, os, de repente todos eh, esses desenhos que tu fazes em papel, e envias, e montas, e fazes os raportes, de repente verlos los assim com forma, foi como wow bastante isto foi lá no passado, né? Isto já foi outro projeto, mas foi, foi uma produção de lenços de, de seda, mas esses são autoproducidos. Esses fui eu que, que, que, os, que os... Pronto, é uma coleção minha própria. Me interessa muito como sacar o desenho somente do papel ou, do, ou da tela, senão fazer outros objetos para vestir, que não seja só uma obra de arte. aquí son algunos algunos eh, ejemplos ejemplos sobre, sobre eso que esto a falar de, de un diseño que se hace a sí propio que finalmente tiene un carácter que ante tú te sorprendes porque transmiten mesmo cosas sobre, sobre o, por ejemplo que yo acho que minha maneira de trabalhar não é uma, uma maneira muito proyectual muito não, não tenho uns, uns um como se diz uns umas estratégias prévias a ao que vai acontecer não é? é tipo já aceitei já tentei fazer isso e não e não me sentia confortável porque finalmente quando eu gosto do resultado e quando quando aparecem então, é, coisas muito viscerais, dizem muito de mim, é, também para mim são desenhos muito terapêuticos, porque, porque é, como, como se diz que tinha aqui apontado? Sim, porque, exato, liberta, porque liberta muitas coisas, por exemplo, quando tenho mais... Momentos, qualquer coisa, a fazer um desenho de repente liberta todo o veneno que está em ti, toda a sensação de, de angústia, são mesmo, e, de, e, e aparecem demônios, mas pronto, é muito melhor ter um demônio no papel que ter na cabeça. Como este também. Era, foi uma época assim, um bocado puxada. E então... Isto é que não sabia o que era até, até o final, até, até terminar o que era. E todos estes desenhos são essa, essa maneira de criar desde, desde a mancha da guarela com água, e a água espalha, e então aí tu tens que, que controlar, mas claro, para fazer essa coisa espalhar, e controlar e chegar a uma forma, claro, que tens que ter um domínio, um domínio da técnica, tanto, tanto de desenho como da de guarela. Eu agora não trouxe nenhum exemplo mais antigo de trabalhos meus de, de 2003. 2000. Era muito mais figurativa, era muito mais realista. Eu sempre fui muito de desenhar, de natural, Muy, muy académica ¿no? y fue costó mucho trabajo conseguir no ser no no diseñar eh, figura no diseñar no diseñar exactamente eh, realista estaba siempre a querer a querer deformar a querer romper con, con, con esas con esa cosa que yo tenía en mi cabeza con esa aprendizaje con esa con esa técnica, e pronto, e aos anos, e aos anos, e aos anos, finalmente, te sientes muito mais livre e consigues chegar a, ao que eu acho que é o que que eu, que, me, que, eu, que eu me sinto mais identificada. Pronto, depois de... Estes são é uma série de desenhos que fiz nestes últimos meses. Nestes últimos meses que estive doente desde janeiro. não tive um problema na, na columna, coluna então não podia, não podia não podia não pude trabalhar nem desenhar e então não pude fazer nada. Só so, se desenhava não podia tra... desenhar mais de 30 minutos, o que foi também um pronto aí mudou mudou um bocado a as... minha me minha expressão porque porque tinha uma certa urgência já que não não consigues não podes dedicar muito tempo e claro que viu-se viu muito reflectado essa, essa, essa contenção e pronto e o sofrimento a dor a impossibilidade de fazer nada e pronto e de repente saíram desenhos que pareciam hum, exorcismos como por exemplo este el primero diseño que yo fiz después de de de esa bueno uno dos primeros que fiz después de estar mesmo en la cama sin poder hacer nada y ahí esto dio me una una puerta para para ir hacia un hacia más uma espécie de hum, abstração do que é da figura porque eu sempre trabalho como já têm visto sempre a figura sempre há personagens não? e, e a, a, a raiz de estar mais parada de estar mais a pensar a meditar e, e quando vais a desenhar também tens um, um tipo de hum, não sei é tudo é muito autobiográfico não só que é uma manifestação de mim própria, só que sempre codificada, não? e tem codificada por símbolos e existe lá uma mitologia pessoal, só que, claro, em este momento isto ah, me está a interessar muito mais as formas mais abstractas e mais, menos descriptivas, menos literais. Este também é outro que chama-se as paredes da garganta que foi mesmo quando estava com... fui operada assim tinha o pescoço que me estava apertar imenso e, e os desenhos que me saíram eram estes uma coisa muito mais matérica e mais mais cultural e carnal e, e pronto e isto, e este processo de chegar a estes desenhos desde os primeiros um bocado mais limpios mais de, de, de figura mais, mais certos, mais figurativos. A isto eu que sinto com, com o vídeo da, da prensa hidráulica que foi, que esmagar uma figura e criar outra forma completamente diferente. Através de uma pressão muito forte. Pronto, aqui já comecei a estar um pouco, um pouco mais animada. Chama-se primavera temprana. e pronto é, é, é só venho a falar da mesma coisa de é mais matérico também a técnica é outra começo a usar é, óleos de pastel em óleo que queria muita mais carnalidade e mais mais uma coisa mais voluptuosa não é este também é Outro exemplo que, que fiz depois da... da... Aqui pode-se ver como, como... O começo é como os meus desenhos, mais ou menos, de aguarela, que eu estava a fazer mais figuras. Esto, realmente, isto é uma tela que são seis metros de tela contínua, só que não dava para não conseguir fotografiar ela inteira. E são como os estados, não? Este é um começo mais... Abigarrado, mais, mais cheio de, de, de emoção e de tensão, e, e depois vai continuando a, hacia uma, uma desestruturação das formas e assim, mais, mais livre até pronto chegar a chegar uma expressão. Ah, pronto, estas são umas telas, um, umas pinturas que fiz já há um ano atrás foram os primeiros desenhos que eu fiz em, em tela. São grandes, são, são como, bueno, de 1,60 um por 1,20. Um e foi a primeira experiência que eu fiz em, em tela, em, em formato grande e, em, e algo que não é o papel. É? Estos todos são uma série que, que chamam-se, cada cuadro é como um, um palo do flamenco. Os palos do flamenco são... O palo no flamenco é um estilo dentro do flamenco, é como um estilo de música que tem um tipo de. tem uma métrica diferente, um compás diferente e uma, e uma emoção diferente. Está uma media granaina porque é uma música mais misteriosa e um bocado mais escura, mas tem um mistério e uma, e uma cadência esquisita. Eu relacionei estas estas pinturas com com o flamenco porque de repente quando quando comecei a, a pintar em grande foi foi uma sensação parecida a, a que pode ter quando ouves essa música era como um, não senti vezes que não sentia-me completamente à vontade de encher tudo não? então havia como Aí há coisas muito importantes que é como uma emoção, contida, é uma emoção contida, e uma pulsão também, de uma expressão forte e depois uma mínima explosão, não é? é como um tipo de sentimento que, que se genera quando, quando pode ser para mim, acontece para mim, claro. Não sei se o gesto ou em flamenco ou sabem algo, se interessa. Mas, para mim, a, a, a, o sentimento que eu tive quando comecei a pintar, porque foi de repente, ok, agora uma tela gigante, e não sabia se realmente estava, estava a desenhar em grande ou estava a pintar. Não? E, não sabia se isto é pintura ou é desenho ou, ou pode ser. Não? Mas, ao fim de tudo, simplesmente não, não, não intente que fosse nenhuma etiqueta e e pronto, e é o resultado. Se okay. Este outro, este tem mais a ver com com os meus desenhos de aguarela em papel, porque isto foi mesmo uma mancha gigante de aguarela. Também com com com acrílico e tal, mas basicamente eh, minha obra pessoal, eh, Completamente freestyle, ou seja, faz o que, o, que te, o que te sair mesmo de dentro. Não, não posso teorizar demais sobre sobre estes desenhos, porque são coisas muito viscerais, então... É, a cada um lhe devem de falar de uma maneira. Não? Este é leal. Também tem muito a ver com personagens de Andalucía, isso de Andalucía com personagens do lado do campo de Andalucía, que são assim, homens fortes, os homens que que eu canto no flamenco nas tascos, estão a beber vinho, são como muito masculinos, sempre a fumar e e tem um bocado essa essa conexão também com com a vida, com a minha infância, com, bueno, com a vida onde eu sou, não? com minhas raízes. Com meu avô, com com esses senhores com quem com com quem eu Estou habituada. Não são pretos, mas pronto. Whatever, isso é uma opção. <risos> Sou plástica. Pronto, finalmente este é um retrato do meu avô. E até aqui cheguei. É tudo o que tenho para dizer e mostrar. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário sobre algo. Está na vontade. Olá, Fátima. Olá. Obrigado pela tua apresentação. É... Já foi. Foi bom, <risos> foi bom ver assim, os trabalhos em grande. Pois. Ao contrário do, da escala com que temos visto na net, etc. Acho que a pessoa perde um bocado a uhum. mentalidade dos trabalhos. Às vezes, quando vemos as coisas, seja no computador, seja no telemóvel. Claro. Eu estava a ver o teu trabalho, eu acho que há uma eu, às vezes nestas ocasiões acaba por fazer um bocado de perguntas, Desculpa. Que eu acho que nestas ocasiões eu faço um bocado de perguntas que servem o um interesse, a maioria silenciosa, dado que as pessoas normalmente são um bocado tímidas para fazerem algumas perguntas e eu é. gosto de fazer algumas perguntas que acho que podem ser importantes a dado momento, enfim. Sim, sim, sim. Eu estava a olhar para o teu trabalho e ele é muito coerente de uma ponta à outra, ele parece quase que surgiu assim desde sempre. E eu estava a pensar, por exemplo, que tipo de ligações é que eu fazia enquanto via as tuas ilustrações. Eu estava a pensar que fazia-me lembrar vagamente o trabalho do Fellini enquanto ilustrador, um realizador de cinema, que tem um trabalho de ilustração maravilhoso. faziam Fazia-me lembrar, por exemplo, o António Quadros, um artista português, que já morreu há uns anos atrás. Uhum. Fazia-me lembrar um, o trabalho do Brest Evans, Sim, que é um... sim, o Brad Evans, Breach Evans tem muito a ver, é muito... Que, que eu gosto imenso do trabalho dele. Também. E estava a pensar o que é que seriam para ti. Eu tenho duas questões. A minha primeira é, se tens assim algumas referências que nos tenhas a dizer como mais importantes para ti. Se é uma questão que tem a ver essencialmente com imagética e cultura da tua origem, já que o trabalho é muito visceral, é muito tive vem é muito da tua uhum. experiência de vida. Ou se há outras pistas que nos podias dar para entendermos o teu trabalho? Desculpa, é que não, te, não te, percebi se, as imagéticas, as influências. Se, influências. Se há outras pistas Sim. que podias nos claro dar para entender há, o teu trabalho? Há muitas influências culturais. É, e pronto. E claro que há artistas que me influenciam muito. Brecht um, a há uma república que se chama Tara Booth, que é uma ilustradora magnífica. Tara Booth é uma ilustradora maravilhosa é, influencia-me Diretamente, todos estamos super influenciados não a nível a nível visual estamos nas redes sociais no Instagram está sempre a ver ilustradores e eu acho que inevitavelmente absorves todas essas influências é, é, mais plásticas ou mais mais de ilustração e visuais mas coisas que aqui me, me a mim me influenciam. É, referências muito cinema de terror. Aí como essa essa não tem visual, praticamente não tem nenhuma relação, mas os... Oh, te falas grotesco, é? o os muito do grotesco no teu é, trabalho. É exato. É o... uma palavra que está sempre a vir à baila. Sim, sim, interessa-me muito os, os... Exatamente, o grotesco, ou feio para mim acho muito interessante. E qualquer coisa que que, que te saque do, do do que está planeado ser ser uma coisa bonita de ver. Não? Muitas pessoas também, quando eu vejo, vou pela rua, vou a lugares tipo, vejo personagens ou situações. Ou... É uma mistura assim, de tudo. Então, deixa-me fazer outra pergunta, que é o seguinte. Esta pergunta não tem, é um bocado off-topic, mas é, uma, é quase uma oportunidade rara, uhum. até porque é de espanhola. Uh, durante todo o tempo uh, em que eu, por exemplo, fui estudante, fui crescendo, etc., uh, a experiência de ser portuguesa às vezes parece-me que é um bocado alienada daquilo que é, por exemplo, a experiência de ser -se espanhol. Eu sempre me fiquei muito espantado com uma circunstância que é nós temos um país extraordinário ao lado de Portugal, que é a Espanha. Enorme, gigantesco, imensa cultura. Eu, em determinadas alturas da minha vida, tive a oportunidade de visitar muitos sítios em Espanha e conhecer muito melhor. Aliás, houve uma altura da minha vida, quando eu estudava no Porto, que eu tinha ido mais vezes a Madrid do que tinha vindo a Lisboa, uhum. por exemplo. E sempre estranhei um bocado a distância extraordinária entre os dois países. Eu, por exemplo, é muito mais fácil encontrar uma pessoa em Portugal que desenvolva a identificação com os Estados Unidos, que é relativamente comum, ou com a Inglaterra, ou mesmo com a França ou países do Norte da Europa, do que imediatamente com Espanha. E estou a falar mesmo de ligações a nível de cultura, literatura... A distância a nível cultural de Portugal e Espanha. É, Parece-me que realmente tem alguma dificuldade de comunicação? Sim, Há coisas extraordinárias acho, a acontecerem no um lado do outro e não isso. se comunicam. Eu, de facto, eu, eu eu, eu, por acaso queria saber vergonha, se tinhas a mesma impressão. Eu tenho essa imensa vergonha de... Eu cheguei cá e havia tantas coisas que eu não conhecia, tipo tantos artistas e cultura de Portugal que não que não conhecia, e foi tipo uma revelação e eu sinto vergonha de ser como assim, não, não, não conhecia isto antes, sabes por que, que não chega a nós? É, é certo, é, realmente é, é verdade, mas tenho que dizer que eu fiquei muito mais livre, mas mais, é, o meu trabalho se tem desenvolvido muito mais cá em Portugal desde que eu me mudei cá que em Espanha. Não sei se claro pela mudança, pelo tecido cultural que existe também em Lisboa, talvez conheces a muitas pessoas muito próximas também há, há um sentimento como mais, mais próximo das pessoas que fazem, fazem o arte ou música ou são ilustradores há uma sensação mais comunitário eu que eu sinto eu venho de Barcelona antes morava em Barcelona e lá era super difícil encontrar hum, hum, não sei é, é uma cidade muito difícil é muito endogâmica há muita há muita competitividade há muita mediatização das, das das pessoas que fazem ilustração lá é como se começa a confundir ser ilustrador com ser influencer ou instagramer ou tens que aparecer tu fisicamente muito eu acho que isso aconteceu muito em Espanha e aqui em Portugal não a Espanha que há um sentido del Del, como se diz, do del mamarracheo, do del, del espectáculo, como muito. Qual é que palavra? Como um sentido mais, mais de, de mostrar de, de, de como menos pudor, em algum, em algum sentido. Só que em esses casos eu acho que não me interessa muito. Também chegar aqui foi, foi bastante inspirado para mim. Vocês que é fácil viver de ilustração? No, es terrorífico, yo tengo trabajo, no es terrorífico, no. no, no, o sea, ya, es fácil. Es y... que cuando realmente quieres hacer eso, tienes muy claro que quieres hacer eso, pero no es fácil, tienes que no parar, no puedes parar, de, no es solo diseñar, não é só é, é comunicar-te, comunicar buscar a pessoas, é, é fazer um trabalho de, de promoção, é, é gestionar tudo a nível, a níveis burocráticos, bueno, como qualquer pessoa que é freelance. Não? Mas ser ilustrador, sim, está muito acotado. Agora começa a haver mais, mais, mais noção, se utiliza muito mais, e há associações de ilustradores, onde é muito difícil, porque estão muito perdidos nos orçamentos, como fazer isso? E para isso ajuda muito as associações, porque há um, te podem ajudar a fazer os contratos, os orçamentos, há coisas que estão mais marcadas. Não? Eu, come, quando comecei, fazia orçamentos emocionais. Era tipo, ah, isso é uma merda, eu vou cobrar isto. Outro dia, eu, ah, uaf, uaf, vou cobrar tal, e disse, não, onde é que vais? Ou seja, é que é muito, está, é muito flutuante, então para isso está muito bem. Conectar com essas associações para ter uma guia. E pronto, é fácil. Eu, até chegar a ser ilustradora, fui driver, conduz carinhas, caminhões, trabalhei, trabalhei em produção. Quando eu deixei de ser designer gráfica, tive outros trabalhos até que eu conseguia trabalhar como ilustradora. Não? tenía trabajos que quería que fuesen más de exterior, físicos, nada a ver con creatividad, porque cuando trabajaba como, como designer, pasaba 12 horas o 9 horas lá a trabajar, ¿no? Y claro, llegas a, a casa y no tienes más eh, energía ni creatividad para hacer tu propio trabajo. Entonces, antes de, de conseguir trabajar más o menos mejor como ilustradora, tive que hacer otras cosas, claro, aunque por veces es rico. Hola, fati Hola. Eh, quería preguntarte más o menos, ¿cómo fue para ti el proceso para llegar a tu estilo de ilustración? Porque veo que hay una mistura de muchas técnicas, eh, están fusionadas en una sola. Entonces, quería saber cómo fue el proceso, si fue más prueba y error. Eh, tuviste muchas desilusiones en el camino y también quería saber qué es lo que haces cuando la creatividad termina, cuando no sabes por dónde empezar. Era eso. Nada. Eh, ¿Puedo responder en portugués o español? Eh, portugués para todavía. ¿Tú year. percebes portugués? Sí, sí. Okay. Entonces... Eh... Isso era uma coisa que a mim quando, quando comecei a, a, a desenhar e a fazer ilustração me preocupava muito era o estilo qual é o meu estilo não que, que, que tenho que fazer eu via pessoas que faziam isto gostava queria fazer isso depois depois e ao final é, o teu próprio estilo vai, vai, vai surgindo quando tu, por exemplo, o que eu dizia, essa premissa que eu, que eu diz para mim, como que qualquer desenho, qualquer desenho vale. Este desenho comecei, mesmo que não esteja a gostar, vou começar, vou continuar. E essa procura de, do erro e aceitação de onde tu estás a ir, que também é uma aprendizagem junto à técnica que estás a utilizar, porque não é a mesma coisa se estás a fazer uma aguarela que estás a utilizar mais pastéis, isso, isso sozinho vai, vai, vai se encontrando a tua linguagem. E como mais encontras a tua linguagem, é desenhando muito. Só a desenhar e a desenhar. E quando não tens inspiração, que acontece imenso, ou seja, a mim acontece, é só fazer desenhos sem pensar que não vão ser para nada, só por, por divertir-te. Só por divertir-te e, e quando consigues fazer um desenho super por diversão e corre bem isso dá-te uma, uma um, é como um chute não? um chute de bom, de bom humor e de, e de confiança e de, de sentir-te de repente como mais contente então com isso é muito importante estar bem e estar, estar de, de bom humor para para conseguir desenhar então fazer desenhos por erro, fazer desenhos que não são para nada e, de repente, um, um corre muito bem e esse dizem uau, wow, ótimo, é isso. E também o estilo, eu acho que todos gostamos de certos artistas, certos ilustradores, ou nos, nos, nos reconhecemos mais em, em, um, em, em alguns autores, em outros, e então, eu acho que se tu reconheces -te, o teu trabalho nessas pessoas, não é mau, não é copiá-las, mas não é mau tentar fazer isso, que tu achas que pode ser uma linguagem tua, porque tu te reconheces nisso. Sempre que tu vais, ou, eu digo copiar porque parece que copiar é teorífico, mas não é mau para aprender, não é mau para, para tu encontrar caminhos ou formas de fazer, de, de, de técnicas ou ou dizes, pai, isto, isto eu gosto muito, como é que se faz? Por curiosidade, como é que esta pessoa faz isto? Então, tentas fazer isso. E nesse processo, podes estar a copiar uma coisa, mas estás a aprender como é que isso se faz. Não? E, e também, ao fim, todo tudo o que tu fazes, mesmo se gostas de um estilo ou outro, ao final vai ser tu, porque és é tu que estás a fazer. Então... É, já está passado por, por teu filtro, não? E, al final, e... consigues, não sei. Gracias.